Um é largo, outro é magrelo. Um é verde, outro é marrom. Eles têm algo em comum. Uma coisa habitual Pra fugir do inimigo Eles mudam o visual Se escondem muito bem O bicho folha e o bicho pau Se o perigo é iminente Se misturam na folhagem Copiando o ambiente Eles fazem camuflagem O bicho folha e o bicho pau Quando sente uma ameaça Bicho folha até faz graça Ele imita a folha seca Solta as patas e despenca E do jeito que cai fica Escapando da encrenca Se escondem muito bem O bicho folha o bicho pau Se o perigo é iminente Se misturam na folhagem copiando o ambiente Eles fazem camuflagem Bicho-folho e bicho-pau Com bicho-pau não é diferente Ele disfarça muito bem Se o inimigo está por perto Ele balança bem lento Bicho-pau é muito esperto Mas parece um galho ao vento Se esconde muito bem O bicho folha, o bicho-pau e o perigo é iminente, se mistura uma folhagem copiando o ambiente. Eles fazem camuflagem, o bicho folha e o bicho pau. Fofofolha pau pau, pau. Fofofolha, pau, pau, pau. Fofofolha, pau, pau, pau. Fofofolha, pau, pau, pau. Se escondem muito bem. Se esconde muito bem folha pau pau pau folha pau pau pau folha pau pau pau Se esconde muito bem